Olha a beleza dessa flor através dessa câmera aqui. A diferença que fica a filmagem em relação ao celular. Dá uma foto excelente, porque ela está assim, quer ver? Vai embaçar quando eu retornar, quer ver? Olha lá, e agora? Olha só. Aquele grilo Ou talvez um gafanhoto Está ali ó Quietinho No talo De boa Deu o que ver para me encontrá-lo Olha ele ali Bem sossegadinho Agora eu tirei ele da planta Coloquei ele aqui Ainda bem que ele ficou paradinho. que ele é muito bonito. Não é à toa que o mimetismo dele é tão perfeito. Simplesmente belo, eu acho. Mexendo com a boca. Deve estar comendo algum resto de folha. Eu coloquei ele agora nessa outra planta aqui, para pra gente ter uma noção do mimetismo dele. A pena é que hoje está ventando muito, gente. Olha lá. Quem é que fala que tem um grilo ali, a não ser que a gente mostre? Tem uma galinha ali que acabou de botar A gente supõe que acabou de botar Porque a galinha só canta quando ela Bota, canta desse jeito aí ó. Então eu creio que ela acabou de botar Ali está a Madalena Que nós vamos agora pegar Seriguela Eu falei acerola depois Ela falou assim, não, não é acerola, é seriguela ela pegou a vasilhinha para ver se tem ovos. Achou, Madalena? Deixa eu ver. Pera aí, segura aí. Olha ah lá, achou ó, o lugar que a galinha botou. Tô vendo. Pronto. Fica tá calmo aqui hoje, gente. Mais calmo, viu? Oi, bem. Tem muita abelha? Ah, gente, ela tá falando que ali... Eu vou lá. Eu vou aí, bem. Ela está dizendo que não dá para colher as... Os frutos, porque tem muita abelha e até aquele marimbondo do cavalo. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tô vendo. ó Olha nesse, nesse montinho aqui. Olha naquele lá. ó Verdade. Mostra aquele lá. tá mais cheio. Está tá até escuradinho. Talvez as mais... Ai, meu Deus, As mais verdes, é para pegar. É verdade mesmo. E essa marimbondo fica doído, hein? Uma represa aqui, ó. Essa água aqui, pessoal, é da chuva, tá? Eu suponho. A não ser que tenha nascente aqui embaixo, eu não tô sabendo. Agora aquela ali não. Aquela, ah, aquela, ali, aquela foi, feito. É, foi feito esse açude sim. Agora lá não, lá já. Lá a já não foi feito. Tem fonte de água que abastece. Oi, bem? Eu senti espetar no meu pé aqui em cima. Eu fui ver, ó. Ó. Olha aqui, ó. Ó, vou puxar. Ó. Espindo aqui, será esse? Não sei. Parece que é de primavera? Sei lá. Tem que espetar o meu pé aqui. É de primavera, sim. Ou de laranja, né? Porque tem um pé de laranja ali, ó. Limão, laranja, sei lá. É. É limão que dá. É laranja. Limão que dá mais do que laranja. Ainda bem que não te machucou, né? Não é. Ó, oh, só um pouquinho que eu colhi. É, não dá pra colher, gente. Tem muita abelha e marimbondo lá, não Primeiro dá. A tá muito alto. Segundo que, que, tem, que dá pra pegar, é... Essa represa aqui, ela é abastecida pela água que vem daquela matinha lá ó, vem de lá ó, então não falta água porque está sempre correndo, água limpa e tem muita capivara naquele fundão lá, muito pato, esses patinhos d'água também. Também tem bastante. Teve um tempo que tinha pato aqui de... 10 cabeças nadando aí pra dentro. Eu até fiz vídeo deles. Pato selvagem, tô falando. Aí os meninos limpou tudo, mas ficou bonito. E tem carpa aí dentro, que eu já vi, já vi várias delas ali. Carpa até branca, eu cheguei aí dentro. encontramos um pé de goiaba de uma outra qualidade só que infelizmente alguma coisa aconteceu de errado nesse ano porque as, as, as goiabas da nossa região estão todas doentes até o araçá que eu tenho com tanto carinho deixa eu ver bem até o araçá, oh, não estou conseguindo ver, que não está focando é, tá vendo? Tá doente, ó. Até o araçá Meu, que tava tão lindo ano passado, esse ano, infelizmente. Mas Daniel falou que tem um ninhozinho ali, tem mesmo. Tem umas goiabas ali, ó. E ali tem um ninho bem no meio, ali, ó. Olha lá. Vamos lá ver se. o... Pé de tá que? Ah, de abio, vamos lá. A goiaba vermelha que eu trouxe pra ela com você, pegou, bem, Olha ali, ó. O Zezinho, filho do senhor Deca, ele me deu oh, umas tá sementes. Na verdade, o Zezinho me deu, foi frutos, bem né, bem de bom. goiaba vermelha. Aí nós plantamos lá no recanto do vovô. É, deixamos a sementinha secar no sol. Isso, e exatamente. Aí tem delas lá no recanto do vovô. No, no recanto ou no cantinho? Porque nós temos recanto do vovô e cantinho do vovô. Acho que é no cantinho do vovô. Tem um pé que já deu frutos. E aqui também tem esse que também tá lindo, ó. Goiaba vermelha. É, tem Bonito, um né, Bem? Lado, não sei se é muito, parece que é uma muda, ó. Esse tá parecendo que é, Bem. Tá parecendo que é mesmo. É. E nós demos tá, também para ela um pé de abil. Deixa eu ver onde é que tá o Abio. Ah. A ah, ah, ah, Bio. Deixa eu ver se eu acho ele. Ele tava dentro. Tava perto de uns pés de bananeira. Olha ah, ele, ah, ah, ele ali, ó. É? Não, ele ali, ó. Esse pé de Abio também fui eu e Madalena que demos pro seu João. Olha ele aí, ó. Qual que é? Esse aqui, ó. O outro é goiaba. Esse? É, esse aí é a bio. Tá, ué. Lindo, né? Lindo, isso aqui é a goiaba. Não, fomos nós que demos para ele, não. E esse aqui é o a, a gente faz muda e presenteia, mas tem que ser uma pessoa certa, porque tem gente que não dá valor, né? Mas o seu João e a Dona Nelly né, dão valor, sim. É agora eu preciso arrumar para eles também. Ah, não, eles têm se toda eu vi o capim santo aqui, lembrei bem, é bom você levar capim santo, viu? Peguei pelo um pouquinho porque a gente gosta de fazer chá, mesmo no verão eu tomo chá, pessoal. Sou um cara meio esquisito, sabe? Mesmo no verão eu gosto de chá. Tem gente que não gosta nem no inverno. Eu sou até exagerado. Olha lá, pessoal, nessa matinha aqui, ó. Tem capivara que um dia eu dei uma volta com a madalena. Nós encontramos capivara. Aquele tronco me fez lembrar um veado, mas o pescoço não existe veado com um pescoço daquele tamanho, não. Aquele menor lá. De longe parecia um veado. Gente, nós estamos aqui diante de um portão, entre aspas, que era uma chapa de ferro, aí o camarada desenha a peça que ele quer tirar, então a peça que ele quer tirar tem esse desenho aqui, aí distribui esse desenho ao longo da, da chapa, aí a máquina corta, né, a máquina corta, o que sobra vende como portão, aí a pessoa simplesmente coloca... Sobradiça nele e tudo E faz um portão Só que agora na cidade grande Isso aqui não significa nada viu Só na cidade do interior Porque isso aqui se largar na cidade grande Eles são capazes de arrancar E, e vender, você acredita? Tem um senhor amigo meu Que ele colocou janela Sasazaki Na casa dele lá na cidade de São Carlos Por incrível que pareça Eu vi, não é que ninguém falou não Eu e Madalena vimos Os ladrões pularam o muro e arrancaram literalmente a janela da, da parede e levaram embora. É, fora de série, viu? Você tem como pastor que tinha filmado você aí cortando grama lá? Eu filmei. Ah, você filmou? Filmei. A ah, galinha me faz tá a fácil. gentileza de deixar a lembrança no chão e vai embora. E eu filmei exatamente ela fazendo isso. Na roça roce é assim, ó. É. Aí a gente vem, pisa em cima e vai levando embora. Que maravilha. Que, maravilha. que, maravilha. que, maravilha. que maravilha. Criança faz isso mesmo. Alguma <risos> dana lembrou aqui agora é verdade. Vai chover. Vai filmar o Chico. Filma o Chico ali, ó. O Chico chega ali de bicicleta, lá. Ele tá assim, ó. Porque não querem nem responder? É? Você quis nem responder? Deve ver. Ele saiu e estava aberto. Pessoal, conversando ali. Ele lá Eu tô quase para ir um embora, de... que eu tô precisando estar em casa mais cedo hoje, que eu vou no aniversário. Não é aniversário que nós vamos não, né, Ben? É num... Chá de revelação. Um chá de revelação. Não tem nada a ver com aniversário, não. João, pega o um frango aí para mim. Então, Ela vai revelar, você tá? se vai ser menininho ou menininha. Levar. Nos convidou porque nos conhece há pouco tempo, mas já pegou um carinho muito grande. Então o pessoal está conversando aqui já são as últimas conversas da tarde. Temos que ir embora por conta desse compromisso. Porque aqui na roça a gente não quer ir embora, de jeito nenhum. Fala bem lá. Galinha de brinco. Ô oh, Madalena, Madalena Dona Nelly chamou, gente. E eu vim com a Madalena aqui pra dar uma olhadinha naquela que tem brinquinho. Cadê que tem brinquinho? Foi pra onde? Ela não tá aqui não. Ela, ela ali, ó. Ela ali, ó. Ali atrás, ali, ó. Tá ali atrás. Tá, ali atrás. Olha lá, gente, uma galinha que tem um. Uma espécie de um brinquinho azul. Ela ali, ó, ó aqui, ó. Aqui, Madalena, ó. Ali, ó. Tá vendo que bonitinha? Eu não conheço essa raça não. Parece um pelo que ela tem, não parece pena. Tem que fala brinco, mas não é bem um brinco, né? Quer comer alguma coisa, Tico? E Hã? ela tem uma verruga aqui assim, na testa. Tem, é toda cheia de, de, de, de diferença das parece outras. Parece um pelo né? que ela tem, não parece pena. Eu vou lá deixar ele. Né? Pega lá, Ben. E aí essa fez o pi. pi, pi, pi, pi. O suficiente para se aproximar. Madalena vai lá buscar. Vai ah, lá, vai atrás de você, Madalena. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Agora eu vi o que eu gosto de ver, hein? Gente do céu, que coisa mais bonita. Eu vou eu vou lá. Vou lá porque tem que gravar uma parada dessa, olha. Eu não sei quantas cabeças de... Galinha dona Nelly tem, mas teve um tempo a dona Nelly tinha muito mais do que isso. E aí o seu João acha, ele não falou que é, porque ele não viu, ele acha que tinha louco por aqui, porque andou sumindo esse par dela. Ai dona Madalena, joga pra cá dona Madalena, pro lado da carriola ali, dona Madalena. O que é bonito é isso, né? As galinhas da Angola só arredia, né, Ben? Vai, vem pra cá. Vem, vem pra cá pro limpo aqui. Que coisa mais meiga, gente. <risos> Essa foi boa. Ela tá perto de você, bem. Ela é perto de você aí, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Acho bonito esse barulhinho que elas fazem. Aê, baixão! Né? Canta, machão É isso aí, machão Agora eu quero escutar Essas aqui ó. Eita, madanha Vai pegar você, Tá... Tá... Jogou essa bobo? Isso aqui é uma riqueza aqui. Não tem dinheiro que pague uma visão dessa, viu? Pra mim que gosta, né? Olha é quem tá chegando ali. Olha é quem tá chegando ali, bem, olha lá. Olha o tamanhozinho, ó. De ação Gente, o tempo tá virando pra chuva outra vez. Agora não foi. Agora não foi, agora se jogou? Ah, opa, tem mais um companheiro aqui, ó. Olha ele chamando as galinhas, ó. Olha ele chamando, ó. Daqui a pouco vai a a galinha lá. vai chamando ela, mas não tô vendo nada que ele tá oferecendo, uma minhoca ou coisa assim. Tá ruim? Trovão! Tem galinha presa ali, Madalena. Tem, né? Tem. Tem que jogar mais longe parece correr. Joga aqui pra cima, perto do carro. Aquele senhor lá, tem que rodar, tem que rodar, tem que rodar aquele, é, aquele vídeo é muito bonito Se não rodar não come, agora aqui é assim, se não correr não come ah, lá, lá vai o pequenininho É, estamos ali, Madalena alimentando. Vai pescar? É, ela não vem perto de jeito nenhum. Ela é arredia demais. Joga ela mais perto dela ver se ela vem. Eu um só. Ela não gosta de milho assim como os demais, né? Cadê o baixinho que tá cantando? Ah, tá ali, ó. assim Hã? Olha o pequenininho, tá? Né? A Madalena varrendo a coluna deixa eu pegar o pequenininho lá pra vocês verem aquele ali ó nossa que cantar de macho vai rapaz gosta dessa voz aí pior vai canta grosso vai A natureza é bela demais, né? Aí o pescoço pelado. Olha o outro bacurauzinho aqui, ó. Olha é que belezinha, ó. Galinha não para de ciscar, né? Não é à toa que a, a carne é uma delícia porque só vive de pequenos insetos e minhoca e tudo mais. Não cheiro mais, né? Que passarinho será esse? Quem conhece, deixa nos comentários aí, por favor. Esse é aquele pequenininho lá em cima? É. Olha a rolinha lá, ó. Só que, como ele está num lugar muito ruim para gravar, eu estou balançando muito. O outro disputando aos porcão, dois machos disputando território. dá nisso, aí ó, parece que eu um cocô de galinha, é cheirinho. Essa aranha tem uma cara de ser perigosa, não tem? Não tem nenhuma, porque eu acho que o cuidado ali, né? Porque essa aranha deve ser relaxa. Não, mas não adianta você limpar. Você limpa, ela limpar, ela limpa, elas voltam à noite e fazem o ninho bem rápido. Tem batalha? Não, não, não. Lá no rancho meu, eu tinha tanto feito da noite. Gente, tá chovendo bastante aqui agora, né? E eu tô com o irmão da dona Nelly, que aliás é uma pessoa que era muito bem, é. E nós estamos lembrando, né? Do tempo passado, é. nessa história de falar assim, ah, hoje pode tomar banho porque é dia de sábado. É. Aí ele está me contando aqui do pai dele, como é que seu pai fazia? Tomava banho no vivo. Uma, é. uma vez por semana. É. Só no sábado. Ele foi um vizinho nosso que morava ali, que era vivo. Aí querido, porque, porque ele queria de qualquer jeito ali, água, nesse entrenamento, trabalhar na casa dele, só no que no que... Ela é meio subida. Mas então, fim, mas então a água lá de cima, ela nasce no, na beira de uma matinha, é isso? É água matinha. Até hoje ela nasce lá ainda? Até hoje. Você tem quantos a, anos? A, 60, a, 70 anos? Que ela nasce lá? Ah, faz não sei Uns 40 anos, faz. 40, 50, eu tenho 70? Deve ter uns 50 anos. Que essa água, que alguém descobriu essa, essa água lá? É, alguém descobriu. Aí fizeram uma caixa em cima do cimento. Na, na própria nascente? Em cima do nascente. Aí fizeram o cano embaixo para sair. Aí vem dando mato, vinha terminar aqui. Aí, de lá de onde ela saía até aqui, quantas casas? Quantas, quantas Quantos sítios? Para ser duas casas. Duas casas, lá na casa da Birch, da, da, da do meu filho, Hermes, da Piael, da, da, da, da, da, da, da eles. eles tinham um poncho comprido assim que aquela água passar naquele posto para associar a água. Direto, 24 horas. Tachinha, ali, 24 horas. E bebia a água ali. Limpinha, né? É, e, eu, tinha uma boa e quando a parte enchia, a voz fechava. É com a história da coisa eu não é o tempo antigo não não, não tinha energia mais... aqui, né? Sim, ninguém fala mais nada. Depois. Não fala. Só onde existe isso ainda? é pro lado de Minas. Tá bem. E aqui? Aqui nada, acabou. Agora é tudo, é tudo bomba, bomba força, né? Força artesiana. É é. ela... A modernidade chegou, né? Mas era é possibilidade, né? Mais, é. Tinha uma mocinha que vinha sempre em casa, e ela era lá de Minas, não sei de cidade que ela era. Ela ficava uma semana em casa com a com porque lá onde ela morava lá na casa do Rodelo, no um meio do pasto. Então lá no ar que tinha uma, um, um mato, uma capoeira. Aí de lá fizeram um encanamento na casa dela. Mas só fizeram um encanamento em assim, cima do chão. Aí de vez em quando a vaca que pisava em cima escondava o canto. Aí ela tem que ir lá cortar o pedaço, cortar e inundar de novo. Uma menina bacana pra caramba, uma grandona, uma menina assim, sabe o que é menina simples? Sim. Super bacana, eu gostava dela ainda. Depois cheguei com a senhora com a minha neta lá, aí não veio mais, aí veio outra, uma outra esquisita aí de americana, né? aquela lá já não. Não deu certo. Sabe aquela pessoa que chega, não conventa o nada? Sim, sim. Só vem em casa, só vem em para comer. Agora, essa uma, não. Ela, ela acabava de almoçar na frente dos outros. Ela já levantava, catava os pratos na mesa, já ia o tanquinho Era Sim. forte e sério, menina. Que coisa, né? E trazia pó de café de lá, que, ela trazia peixe de lá. Isso tá acontecendo? Ah, tá acontecendo. Uns três anos foi. Mas ela nunca mais apareceu. Eu não sei o que aconteceu. Ela com a minha, a minha neta. Qual o nome da é sua neta? A coisa. A, a Julie. Julie? É. Essa Julie mora onde? Mora na cidade? Bom, ela, ela. Eu muitos anos com o pai dela. Entendi agora a Marisa deu um apartamento ela mora ali no final do pai dela deu para ela morar ah tá morando lá aí gente ó tá chegando mais pessoas aqui ó Olha lá, o um casal que nós conhecemos também chegando aí. ó. Olha lá, cuidado para não cair aí, gente. Tudo bem? O Cícero também perdeu de no meio agora. Tudo bem, Pedro? Bom, boa tarde. Nós estamos aqui conversando, trocando ideia. Olha nós de novo. Bom, vocês estão chegando e eu vou sair. estou chegando, está saindo? Passa aí perto do Carimbora. aí. A coisa boa é não dá é. pra, pra esconder, né? Nós estamos aqui gravando com ele uma, as histórias antigas, Pedro? Ah, é? Ixi, Conversando naquele é, tempo que. A história antiga é. é bom hein? A... Eu falei pra ele para mais... mim que. Eu tava falando com ele a respeito de tomar banho, né? Hum, que tem essa história. De... Ah, hoje é sábado, hoje pode tomar banho que eu já sabe. Mas isso foi coisa que aconteceu mesmo, que... que é realidade mesmo. Ele falou que o pai dele mesmo só tomava banho no sábado. É, só no sábado. Que bacia é, na bacia, não tinha outro, outro meio?